A TV tornou-se uma coisa muito mais dedicada à informação, ao direto, ao evento, àquilo que tem que ser partilhado naquele momento, ao mesmo tempo, com alguma qualidade e por várias pessoas. A TV é um, um, um meio viciado em audiência. A TV sempre deu muito daquilo que as, daquilo que as pessoas querem um pouco. E se hoje a gente acha estranho, ou seja demasiado, seis canais ao mesmo tempo dando diretos de uma tempestade, que deveria ser um furacão, mas não foi, é, isso é meio exagerado, é você colocar, mesmo que seja um, um, um, um vídeo online, né? um filme online, que você colocava e esperava para aquilo, tipo, jogar uma semente, não ver se cresce, né? Né? isso não existe mais. Você tem que regar aquilo e, e esse, essa regra não é com água, é com dinheiro. né. Mas não existe conteúdo que seja visto se você não pagar por ele. Parece que os clientes gostariam muito de realmente ter esse, esse mundo mágico em que o publicitário é o vendedor da loja. Cada vez mais pessoas estão online, independente da idade, se divertindo e usando essas ferramentas sem nem ter a formação, ou seja, não sabe diferenciar uma notícia de um boato. Cada vez mais eleitores é, não é nem desinformados, é, é, é, mistificados, a palavra é essa. O que gera polarizações, e polarizações gera uma fluência grande das urnas, é, com resultados nem sempre os melhores. O que vai acontecer, o que está acontecendo já, é uma mudança do próprio sentido do que é a democracia. A televisão é aquela caixa que está na, na sala, não é? Aquela ecrã aquela que está na sala, tipo um monitor, mas que não está ligado ao computador. Eu acho que mais uma vez há uma resistência por parte de quem faz a gestão texto.